Olá, tudo bem? Então, eu sou Daniel, professor de matemática e vamos para mais uma aula do sexto ano. Vamos para a aula 4, tá? Do terceiro trimestre. Vamos falar um pouco sobre noções de geometria e as medidas, tá? Que são usadas para determinados, como por exemplo, litro, quilo, coisa muito utilizada no dia a dia e como você converter um em outra. Então, vamos lá. O objetivo desta aula é é fazer com que o aluno compreenda conceitos básicos de geometria e de medidas, além de saber fazer conversões em diferentes medidas. Vamos ver aqui primeira curvas, se elas são fechadas ou abertas, simples ou compostas a gente vai ver aí. a definição de ponto, reta e plano. Vamos ver reta, segmento de reta, semi-reta, perímetro e área a gente vai descobrir o que é isso. Medidas: a gente vai ver medidas de comprimento, medidas de área, medidas de volume e medidas de capacidade e massa. Tá, isso aqui é muito importante você aprender porque é os fundamentos são os fundamentos da geometria. Então, tudo que você for ver aqui para frente nas séries posteriores, você vai precisar disso aqui de uma base bem sólida. Tá, curvas abertas e fechadas: as curvas abertas são infinitas, ou seja, não tem limite. Ok, exemplo está em azul. Elas não são limitadas, elas são infinitas. Agora, curvas fechadas são finitas, são, tem limites, como aquele círculo. Aquele, aquela, na verdade, ali é uma forma circular que se chama elipse. A gente vai ver mais aí para frente. Mas toda curva que a gente vê que tem um limite, ela é chamada de fechada. A curva também pode ser simples, se elas nunca se cruzarem, como a gente pode ver, temos várias curvas ali. Só que a linha nunca se cruza. Agora, se ela se cruzar uma com a outra, elas vão ser curvas não simples. Pode pode aqui vem ver verde. OK, se cruzou aqui, se cruzou aqui, se cruzou cá. Então essas curvas, essas duas curvas são essas duas figuras são compostas de curvas não simples. E outra coisa, ela pode ser uma curva ela pode ser ou um ou outro desse, ou um outro desse, mas po eles podem ser simultâneos. Ok, essas curvas aqui, todas elas, aqui elas, essas aqui são simples, mas elas são infinitas, elas são abertas. E a dica também, apesar de ser, de ser simples, apesar de ser não simples, como elas não têm fim, elas são consideradas também abe abertas, tá? Então tá, ponto, ponto, reta e plano. Um ponto é um ponto, mas como pode ver aqui, por exemplo, esse aqui. Que a gente pode determinar como ponto A. Tá? O ponto, ele é sempre que você for é, fazer a marcação dele em letras, você deve usar uma letra maiúscula, tá? Por exemplo, o ponto A, então quando você for botar no gráfico ali um ponto, você bota o um ponto e bota uma letra maiúscula, tá? Uma reta. uma reta é um conjunto infinito de pontos. Ela pode ser fina, pode ser grossa. Agora, são vários pontinhos. Se a gente botar um ponto assim, enfileirado na outra, tudo reto vai se formar uma reta. tá bem óbvio. Então, a gente pode ver aqui, tipo de retas. Essa reta, essa reta, essa aqui. E sempre que você for denominar uma reta, ou sempre que você vê no, em algum exercício uma reta, e você vê uma letrinha minúscula acompanhada dela, é a denominação dela. Por exemplo, essa reta aqui pode ser a reta R, essa aqui pode ser reta Y, só que vai ser Y minúsculo. Essa aqui pode ser reta X, só que vai ser um X minúsculo. Como a gente pode ver que essa reta R tem um R minúsculo. E a gente tem um plano, que é um conjunto infinito de pontos em todas as direções. E eles são, eles são marcados, são denominados, né? No gráfico, por letras gregas. Isso aqui é alfa. Tem alfa, tem beta, tem gama, tem várias, várias letras gregas. E um plano pode ser mais ou menos isso aqui, tipo assim, um quadrado. Só que ele foi finito Como eu posso fazer um plano frontal? Se eu traçar aqui um plano, um, um quadrado na minha frente aqui, eu vou ter um plano paralelo a mim, tá? Ok. A vista superior do plano vai ser assim, com um quadrado. Mas a vista de perspectiva do plano, okay, aqui é o ponto P, a gente pode ver que, se a gente conseguir enxergar direitinho, a gente vê essa questão do efeito 3D, que a gente vê que é tipo um quadrado assim, inclinado. Aí, representa ele assim, quando é um plano em pers perspectiva. A ah, daí aqui, várias areazinhas. Vários grãos de areia, melhor dizendo. São exemplos de pontos. Uma corda esticada é um exemplo de reta. Tá? Então a gente pode ver que é algo bem comum. A gente pode ver um fio esticado, é um exemplo de reta. Uma bola de futebol pode ser um exemplo de ponto. E aqui a gente pode ver no plano cartesiano. O ponto P no plano alfa. A gente, botando as coordenadas aqui, a gente pode ver o ponto P, a, a abscissa X, e aqui a coordenada Y. A gente pode ver, o, vai ficar mais fácil você chegar ao efeito 3D aqui agora. Quando você mostra em, perspe, em perspectiva, tá? E aí, a gente pode ter dois pontos P, aí mostrando aqui do visão de cima, e aqui a visão em perspectiva. Só então que aqui vamos ter três dimensões, tá? E aqui seria a altura. Então, seria a altura na... Aqui só exemplo, tá, gente? Para a gente entender mais ou menos assim. Algumas coisas para facilitar mais adiante. Para você não ficar perdido quando veio... Quando está dizendo aqui, está dizendo três dimensões. Aqui são duas dimensões só. Altura, largou, é, largura e comprimento. E aqui envolve já a altura. Aqui a gente pode ver um conjunto de vários pontos. Aí a gente pode ver no mapa como no... No plano como fica. Aqui a gente pode ver essa linha 3D e como é que ficaria no, no plano tridimensional, tá? E aí aqui a gente pode ver que ela faz a sombra aqui, esses, três pontinhos, esses pontinhos aqui, essa linha pontilhada. É a sombra, que é, como se, que é como você vê ela aqui em cima. Só que quando você, quando, quando você olha de cima parece que está reto, mas quando você olha de lado ela tem uma variação. Então tá, vamos saber, qual a diferença entre reta, segmento de reta e semi-reta? São coisas diferentes. A reta ela não tem fim, é infinita. Uma semi-reta, ok, pode ver. E a representação de reta ela é assim, você tem que botar tanto uma setinha para o lado quanto setinha para outro para dizer que a reta continua infinitamente. Uma semi-reta ela começa no ponto e, ter, e não tem fim no outro ponto, tá? como eu faço uma reta eu posso eu pego dois pontos e ligo tá e aí a semi reta é, começa num ponto e passa por outro ponto e segue adiante como pode ver começa aqui e vai infinitamente começa aqui no ponto A e vai infinitamente para lá ok exemplo de reta de semi retas e um segmento de reta é um pedaço da reta tal tá, Tá, Daniel? Um segmento de reta aqui. Ele começa no ponto A e termina no ponto B. Isso é um segmento de reta. Ah, mas e se eu botasse essas setinhas em vez desses, desses tracinhos aqui? Aí já viraria uma reta. Tá? Então tá, reta é infinita, semirreta é infinita só para um lado. E segmento de reta é só um pedaço. Aqui embaixo a gente tem outro segmento de reta. Nessa reta posso ter infinitos. Segmento de reta. Tá? Por exemplo, aqui. Se a gente, como eu peguei aqui o ponto A, ponto B e botei aqui, limitei. Então ele virou um segmento. Tá? Gente, em um ponto pode passar infinitas retas. A gente pode ver. O ponto P passa a reta R, a reta T e a reta S. E aqui a gente pode ver um segmento. Esse em azul é o segmento de reta vai do ponto A até o ponto B, mas se fosse uma reta, seria aqui em vermelho, que você indicaria com as setinhas, tá? isso tudo estou mostrando as coisas para vocês, e as coisas em um plano, tá? isso aqui tudo é plano, então vamos ver um pouco aqui sobre polígonos, é, os polígonos são figuras geométricas planas fechadas, ou seja, tem limites formadas por a, formada apenas por segmentos de retas que não se cruzam, ou seja, um polígono ele é limitado e não se cruza. Tá? E outra, ele não tem, ele não pode, ele só pode conter segmento de reta. Ou seja, se tiver uma curvinha só, ele não é polígono. Por exemplo, aqui temos várias figuras geométricas, mas aquelas duas últimas ali que eu, eu, que, eu destaque, que eu destaquei agora aí Pode ver. Não, são figuras geométricas, mas não são polígonos. O resto tudo aqui é polígonos. Aqui triângulo, os principais, né? Quadrado, retângulo, losângulo, paralelogramo, trapézio. Sabendo que todos esses são quadriláteros, ou seja, possuem quatro lados. E como existe também vários, vários tipos de triângulos, você vai ver mais à frente aí. Tem o triângulo escaleno, isósceles, mas isso, o trapézio... É assunto para outras aulas. Aqui, podemos ver um pentágono e aqui um hexágono. Cada um de acordo, cada nome de acordo com seus lados. Hexa de 6, penta de 5, tri de 3, quá de 4. E o círculo, o círculo e o oval são figuras geométricas, mas não são polígonos, tá? Outro exemplo aqui. Isso aqui são polígonos, Tá? E sempre que você vê um polígono certinho assim, a gente chama ele de polígono regular. Aqui é um polígono regular, aqui é um polígono regular, aqui é outro polígono regular. Esse aqui não é um polígono regular, tá? Porque se a gente dividir ele todo certinho em várias partes, ele divide em partes iguais. E, ok, exemplo de não polígonos, que são curvas, que são círculos, curvas... Esse aqui, porque se cruzou, não é um polígono. Esse aqui, porque as linhas cruzaram, também não são polígonos. E eles podem ser convexos ou não convexos. Esse aqui, por exemplo, ele é não convexo, porque tem entrada. Os, con... os convexos são sempre aqueles que não têm nenhuma entrada. E os côncavos, é só lembrar de côncavo. E os côncavos ou não convexos, eles possuem entrada É só lembrar de côncavo, concava. Então, como esse aqui tem cava para dentro. Ele é um ele é um polígono, mas ele não é convexo. Bom, a gente vai ver um pouco agora sobre os perímetros. E o que é o perímetro? Perímetro é a soma das medidas de comprimento dos lados de uma figura plana. Tá, a gente? Tem a figura plana, que é a figuração de dimensão, por exemplo, um círculo é figura plana. Agora, se eu quiser uma figura tridimensional, uma figura espacial de um círculo, ele vai virar uma esfera. Tá? Não confunda esfera com círculo. Exemplo de esfera, a bola. A bola é uma esfera. Mas se eu pegar no papel e desenhar um, desenhar um círculo, ele vai ser um círculo, vai ser figura plana, porque só tem, uma, só tem duas dimensões. Mas se ela for tridimensional, ela já muda o nome. Tá, como eu vejo o perímetro? Só somar todos os lados, simples. Aqui 8, 8, 8, 3 vezes 8, 24. Então, o perímetro desse triângulo é 24 centímetros. Lembre sempre de botar na unidade de medida certa, tá? E se tiver unidades de medida diferente, você tem que converter tudo para a mesma unidade. Daquele quadrilátero ali, que é um trapézio, o perímetro dele é 8, 10, 15, 15 centímetros. Ah, Daniel, esse aqui como é que faz? Tudo a mesma coisa. Você só vai pegar cada pedaço de segmento de, cada segmento de reta e somar todos. Tá, aí você pega aqui 15. Aí você vai somar 10 mais 3 vezes 8, mais 5, mais 6, mais 7. Que vai dar resultado. Aqui o que eu falei da conversão. Você vê aqui. Um pedaço está em centímetros, outro está em metros, outro está em milímetros e outro está em dâmetros. Então, e aí, como é que eu faço? Aqui é melhor você trabalhar com centímetros. Por exemplo, 60 centímetros, eu sei que vai virar, que como eu, eu vou falar mais adiante, é só eu multiplicar por 10 e ele vai virar centímetros. Eu, é só dividir por 10 e ele vai virar 6 centímetros. Metros, eu multiplicando por 100, eu sei que vai virar centímetros, que vai virar? que vai ficar 6 centímetros, 6 centímetros, 4 centímetros. E aqui, dâmetro, se eu converter, multiplicar por 1.000, eu vou mostrar ali o dâmetro já na, já na escala, para a gente ver, ele vai virar 4 centímetros. Então, 4 mais 4, 8, 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. Então, vai ser 20 centímetros, que é a mesma coisa que 0,2 metros. Dá pra você brincar de jogar, de mudar de unidade. Tranquilo. Só você saber o que você está fazendo. Então, vamos ver aqui. Essa figura, mesma coisa. Você vai pegar 10, mais 3, mais 2, mais 7, mais 2, mais 1, mais 3, mais 8. Somar tudo, vai dar o perímetro. Nessas somas, você, uma dica de soma. Você já pega e tenta fazer grupinhos de 10 ou de 20. Por exemplo. Agora, só cuidado para não se confundir, tá? Você vai pegar aqui. Somar 2 e 8 vai dar 10. 10 é mais 10, 20. 3 mais 7. Não, vou pegar os 3 aqui. 3 mais 7, 10. Vai dar 30. Aí aqui, 2 mais 1, 3, 3. Pronto, 36. 36 ah, centímetros. O perímetro desta figura. E aqui temos um círculo. Um círculo é uma figura plana limitada por uma circunferência que essa são essas linhas ao redor que essa linha essa linha ao redor dele no círculo a gente tem duas coisas o raio que é o que é uma reta traçada do centro até a, até a ponta até a, até a ponta até qualquer ponto da circunferência e ele é igual em qualquer direção, como pode ver, daqui para aqui vai ser a mesma medida, daqui para cá vai ser, a mesma, vai ser a mesma medida, daqui para cá e assim por diante. E temos o diâmetro, que é a mesma coisa que o raio multiplicado por 2, que é de uma ponta à outra do círculo passando pelo centro. Ou seja, pode ser daqui para cá, ou daqui para cá, ou daqui para cá, daqui para cá, qualquer reta que você traça aqui, contanto que passe pelo círculo. Pelo centro do círculo, é chamado de diâmetro. E a gente dá aqui, dizendo que diâmetro D é igual a 2R. Diâmetro é igual a duas vezes o raio. Porque se você vê ele dá um raio, dois raios. Entendeu? Então tá. Vixe, Daniel, e agora? Como é que eu fiz? o perímetro dessa figura da circunferência? P de perímetro é igual a duas vezes π vezes r. π é uma, é uma letra grega que ela é uma constante. Ah Daniel, o que é uma constante? É um número. Tá? Só que ele é inexato. Ele equivale a 3,14. É arredo arredondamento de duas casas após a vírgula para ele. Ou seja, ele não muda. É a mesma coisa que eu pegar e fazer pi, ou e fazer perímetro, igual a 2 vezes 3,14 vezes r. É a mesma coisa. Ah, Daniel, mas eu percebi que você falou que 2r é igual a d. Eu posso substituir o diâmetro e multiplicar só por pi? Pode. Tá? Por exemplo, se aqui, ó, eu estou pedindo um raio. Não, aqui eu estou dando um raio. Se o raio é 5. Agora você precisa saber do raio pra ou do raio do diâmetro para você determinar a, o perímetro da circunferência. Tá? Aí sabendo que o raio é 5, você vai pegar perímetro, vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 5. 10 vezes 3,14 a gente sabe que quando vai multiplicar por 10 e tem vírgula, você só desloca a vírgula, uma casa à direita, se for por 10, duas casas à direita, se for por 100, e aí por diante. Então, começa é por 10, você vai deslocar um, uma casa. Portanto, o perímetro desse círculo, que é o tamanho da circunferência, vai ser igual a 31,4. Agora, também, se ligue. Se eu te desse o um diâmetro, d igual a 10, aí você podia multiplicar por π. Tá? É a mesma coisa. Você, é, você, essa equação do perímetro do círculo pode, do círculo pode ser tanto perímetro igual a 2πr, ou perímetro vezes dr, d de diâmetro. Aqui vamos aqui para a aplicação prática. Eu gosto muito de fazer esportes, gosto muito de correr. E eu dei duas voltas na quadra. Sabendo que a quadra tem essas medidas, eu quero saber quantos metros ou quilômetros eu percorri. Aí, aí para isso, eu vou saber o perímetro da quadra. Eu sei que ela tem 42 de comprimento por 22 de largura. Então, eu vou pegar e somar 22 mais 22, 42 mais 42. E depois somo tudo. Aí, 42 vezes 2 dá... 84, 22 mais 22 vai dar 44, 42 mais 42 vai dar 84, 84 mais 44, 128, então eu sei que cada volta que eu dou completa nessa quadra, eu percorro 128 metros, e se eu dei duas aí só vou multiplicar, 128 vezes 2 vai dar 240. 256, então, eu percorri 256 metros. E aqui, nós vamos mostrar com os perímetros de algumas figuras. O triângulo é a mesma coisa de você multiplicar o lado dele por 3, se os lados forem iguais. Se não, você vai ter que somar tudo. Tá? A fórmula P é igual a L mais L mais L, ou 3L. Só vale essa fórmula aqui de baixo se o triângulo for regular, ou seja, tiver to todos os, os lados com a mesma medida. Aqui sendo o perímetro do lado, tá. O quadrado é a mesma coisa que 4L. O losango é, tem o mesmo do quadrilátero, que é 4L, porque o losango também se tiver os quatro lados iguais. Quer dizer, o quadrado e o losango tem que ter quatro lados iguais, senão vai ser outra forma geométrica. O retângulo é a mesma coisa... Que 2B, ou seja, duas vezes o comprimento e mais duas vezes a altura, ou a largura, como você queira, que é a mesma coisa do que 2 vezes B mais H. Isso aqui é uma propriedade distributiva que a gente aplicou: tá? que você soma os dois e multiplica, soma os dois e multiplica por 2. Aí você vai achar o mesmo, mesmo resultado. O trapézio, você vai pegar e somar todos os lados, né? Normalmente aqui não tem muita uma fórmula exatamente. E o círculo, a fórmula é 2πr, sendo π o perímetro, constante π 3.14 e r o raio. Vamos para a área. A área é a medida de uma superfície plana e ela é medida em ua, o que significa ua, unidade de área. E é medida sempre em na unidade ao quadrado, como centímetros ao quadrado, metros ao quadrado, quer dizer, ela geralmente é medida assim ao quadrado, tá? Ok. O que é a unidade de área? Que okay. eu vou pegar o campo, dividir ele em várias unidades iguais. Cada quadradinho desse é um ua, ou seja, uma unidade de área. Pode ser metros, dependendo daqui eu vou ter que saber quanto ficou cada quadradinho, mas pode ser metros, centímetros, enfim. Vamos aqui para os exercícios. Qual a área deste quadrado? A área você vai multiplicar os lados. Tá? Dos quadrados, geralmente. Cada um tem uma área diferente. Tem uma fórmula diferente. Quadrado é só você multiplicar. Tá? 8 vezes 8, 64. Você percebeu aí que é x ao quadrado. 8 ao quadrado 64, entendeu? 12. Mas também só nesse caso. É, ali, por exemplo, no exemplo B. Eu vou pegar um lado e multiplicar pelo outro. Como é um quadrilátero? Ou quadrilátero é diferente de quadrado? O quadrado é um tipo de quadrilátero, tá? O losângulo é um tipo de quadrilátero. O trapézio é um tipo de quadrilátero. O retângulo é um tipo de quadrilátero. E etc. Então, aí quadriláteros você... Uma boa parte, você vai multiplicar os lados. Tá? 12 vezes 5, 60. Então, a, tem 60 centímetros quadrados, a área deste quadrilátero. Aqui é um pouco diferente, nesse outro aqui. O que você faz? Você vai somar a base menor com a base maior. 12 mais 20, que vai dar 32. E depois você vai dividir por 2. 32 dividido por 2 vai dar 16. Aí você pega o 16 e multiplica por 4. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, a fórmula... Eu vou mostrar no próximo slide aqui as fórmulas das principais figuras, das áreas das principais figuras. Então, você soma a base maior com a base menor, divide por 2 e multiplica pela altura. O triângulo. Como eu faço triângulo? Você multiplica a altura vezes base e divide por 2, 6 vezes 8, 48. Metade de 48, 24. Pronto. A área. A área do triângulo de altura H e base B é a igual a B vezes H dividido por 2. Do quadrado, área igual a L ao quadrado, ou seja, lado ao quadrado. O losango é a diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2. O retângulo é base, vezes altura também. O trapézio, você vai pegar a base menor, como a gente já falei, base, base, base maior mais base menor. E multiplica pela altura, divide por 2. E o círculo. A área é πr ao quadrado. Tá? Então, se lembra do círculo. Círculo, perímetro 2πr. Área πr ao quadrado. Não confunda. Então temos aqui algumas figuras, alguns mais exercícios. E temos figuras compostas. Que eu, posso, tipo, eu posso botar essa figura aqui. Essas linhas aqui tá, facil, tá facilitando para você ver, visualizar tá como resolver é o meu problema. Mas se eu botar botassem linhas aqui, isso seria uma figura composta. Ou seja, uma figura que não é simples. É composta por uma ou mais tipos de figuras geométricas. Aqui é uma figura composta também. Aqui temos alguns mais exercícios. E aqui é considerada uma figura composta. Aqui também é uma figura composta. Porque o que é isso aqui? Isso aqui... É um quadrado mais um triângulo. Aqui são dá com três quadrados. Então sempre que você tiver uma figura lá toda desengonçada que você não faz a mínima ideia, você vai pela base de triângulos, quadrados, losangos, essas coisas assim, entendeu? Qual a área deste retângulo? Para um pouquinho aí, calcula que eu já vou falar a resposta. Calculou? Olha é. 50 vezes 13 vai dar entre 15 15 a 1, 60, 650 metros. Tá? É a área desse retângulo. Aqui, o que, eu, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular primeiro a área do retângulo. Tá? Como eu faço isso? Eu sei que o retângulo tem 33 em cima e tem 33 de baixo. Ah, Daniel, mas esses... 35 aqui, esse 35 é o 33 do retângulo, mais 2 desse triângulo, ou seja, esse triângulo tem base 2. Tendo base 2 e altura 2, a área do triângulo vai ser 20 vezes 2, que vai dar 40, dividido por 2 vai dar 20, pronto, achamos a área do triângulo, que é 20. A área do retângulo é 33 vezes 20, 3 vezes 20 são 660. Como eu acho a área dessa figura? pego a área do retângulo, que foi 6660, e somo com a área do triângulo, que foi 20. 660 mais 20 vai dar 680. Pronto, descobrimos a área. Aí ah, aqui. Aqui você vai pegar. Você vai pegar a área disso aqui, esse triângulo, esse retângulo verde, é 12. A área desse retângulo amarelo é 6, então 18. E agora a gente vai... Ah, Daniel, mas e a área desse retângulo azul? Como é que eu faço? Bom, eu sei que aqui tem 3, e aqui mais 5, 8. E aqui mais 2, 10. Então, ele tem 10, 10 de comprimento. Aqui não especificou se é centímetros ou milímetros, ou metros, enfim. Mas são, vamos botar aqui, geralmente já vai ser centímetros. 10 centímetros, vezes 3, 30. Então vai ficar 30 mais 6, 30 mais 18, que a gente já tinha calculado, né? 30 mais 18 dá 48. Portanto, a área dessa figura toda, completa, é 48. Tá, e esse triângulo aqui, como é que eu faço? Lembra o que eu falei? Para um pouquinho aí o vídeo, vou tentar resolver, que eu já vou dizer a resposta. Já pensou? Calculou aí? Então, vamos lá. 12 vezes 23 dividido por 2. Essa vai é ser a resposta. que vai dar? Eu vou dar para... Você pode fazer isso, tá, gente? Você pode dividir na área do triângulo aqui. 12 dividido por 2 vai dar 6. Pronto, 6. Aí você já não vai precisar mais dividir por 2. Aí você faz 6 vezes 23. 6 vezes 23 vai dar... 18, 1, 6 vezes 23 vai dar 138, então a área desse triângulo vai ser 138 metros, sempre na unidade de medida que está marcando aqui, ok? Ixi Daniel, aquele, agora aquele círculo, ha, haverá exercícios que vão pedir só do círculo, tipo assim, só desse círculo, ou então desse círculo todo. Mas vão ter exercícios que vão pedir o anel, esse anel que está aqui só em, em, em roxo. E aí, o que eu faço? Você vai pegar, se, for, se eu estivesse pedindo só o, o círculo de dentro, você faz qual a área, né? Você faz a área que já sabe, que é ao quadrado. E dá 3,14 vezes 900. 3,14 vezes 900. Mesma coisa que 3,14 vezes 9. Que vai dar aproximadamente 2.800. Tem que calcular direitinho. E aqui, a área do círculo maior vai dar, se fosse todo. Aqui, essa medida aqui é de raio. Raio do círculo menor, raio do círculo maior. E aí, Daniel, como é que eu faço para saber só essa área aqui em roxo. É simples. Você vai pegar a área maior e subtrair pela menor. Então, você vai pegar o resultado dessa circunferência maior, que foi 7.850, e subtrair pelo resultado que você achou do círculo menor, que deu 14 vezes 9, vai dar 2.800. Então, vai ficar 7.850 menos 800, aproximadamente, tá, gente? Aqui eu estou fazendo mais ou menos de cabeça. Vai lá, então, de 2000 a área, 2000 metros quadrados a área, só dessa bordinha aqui.